Neste vídeo, eu discutirei a propriedade da congruencialidade e mostrarei um argumento simples pelo qual o meta-teorema correspondente da substitutividade de equivalentes, ou replacement, pode ser verificado usando a semântica booleana para a lógica proposicional clássica. Considere, assim, que duas fórmulas são logicamente equivalentes, onde a noção de consequência lógica é aquela induzida pela semântica booleana. É muito fácil ver, nesse caso, que esta equivalência só se verifica se nunca ocorrer das fórmulas Ψ e psi estrela receberem valores diferentes em uma mesma valoração. Afinal, se elas recebem valores diferentes, um desses valores é o falso. E se esta fórmula é falsa e a outra é verdadeira, então é possível produzir um contramodelo para a asserção de que esta fórmula segue daquela. Em outras palavras, do ponto de vista da semântica booleana, duas fórmulas são equivalentes, se e somente se, elas recebem o mesmo valor booleano, sendo ambas verdadeiras ou ambas falsas, para cada valoração. Mas na semântica booleana também... Os operadores são definidos de forma verofuncional sobre os valores verdadeiro e falso. Um conectivo é interpretado como uma função de verdade sobre o verdadeiro e o falso. Qualquer termo, portanto, da álgebra das fórmulas com n variáveis tem o seu valor determinado de maneira funcional a partir do valor dessas variáveis. E esse valor só pode ser mais uma vez, verdadeiro ou falso. Assim sendo, podemos pensar na fórmula Φ como sendo uma função da variável P e se o valor recebido pela variável P numa dada valoração for o valor recebido pela fórmula Ψ e nesta valoração a fórmula psi estrela recebe também o mesmo valor, é claro que a fórmula Φ receberá o mesmo valor em ambas as substituições. Note que, neste caso, o resultado foi demonstrado usando a semântica booleana da lógica clássica e o fato de que os conectivos clássicos são interpretados como funções de verdade.